Amigos e amigas, hoje eu vou ensinar como montar uma mini revista Você inicialmente vem aqui, mini livro.com, clica em ok Aí vai aqui, mini revista, clica em cima do link Desce, que é a mini revista que vai ser montada Você desce aqui, e clica aqui no baixar pdf A mini revista é essa daqui frente e verso clique aqui em baixar pdf está aqui a minha revista frente e verso você vem aqui em imprimir ou gravar imprimir aí você escolhe aqui imprimir nos dois lados Aí clique em imprimir e vai ser impressa a mini revista, você pode personalizá-la. Primeiro você vai cortar ao redor dela. Ao redor. Em quatro tiras. Frente e verso. E depois grampear aqui no meio. Junte esta com esta. Esta, esta, esta, esta e esta. Uma em cima da outra. E grampei aqui no meio. Depois personalize as páginas como queremos demonstrar. Obrigado.